Olha a tua aí, ó. Tá se vendo? Toma. Ah, ai! Eu vou pentear o cabelinho! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou pentear o meu cabelinho. Pronto, ah, bora lá. Vai fazer o penteado da princesa. É. Da Elsa. Tá. É, é. Não, eu quero, eu quero cabelo solto. Solto? Não gente não vai fazer o da Elsa? Não assim, né, Só assim solto. Assim solto é? é? Então deixa eu pentear, tá bom? Tá. Que lindo. E... <risos> não tem tarefa hoje. Não tem. Tu não foi pra escola hoje. Ah, porque hoje é dia de tarefa. Hoje é dia de tarefa, né, É, porque é. tem aula. Vamos fazer da, da Elsa? Não, não, assim. Vai, a gente faz uma trança bem não, bonita não, Porque a vovó não sabia fazer, mas a tia sabe Mas faz assim Faz assim Pera aí que eu vou ajeitar Calma, fecha o olhinho Olha pra ali que o pessoal te vê ali Isso, fecha o olhinho Ajeita Eu, essa eu não tô vendo Tu não tá vendo? Porque tu tá de olho fechado Achei Achou a é. não falando o vai estar solto só tô pintando tirando o um ri tá bom pronto fala aí com o pessoal oi pessoal tudo bem eu tô aqui para mostrar para vocês olha papá Era melhor fazer da Frozen Ó, oh, Olha, se ele ficasse de um lado só Ó, oh, Olha ali no vídeo Olha no vídeo Não fica lindo? Não, assim fica lindo Assim fica lindo? É Já tá bom, já? Já Deixa eu ajeitar aqui do ladinho já. E aqui? Isso, do ladinho de cá aí. Bem alto Bem alto? É Como assim? Me branca. Porque tu gosta? É. Deve bem alto. É. De novo? A gente Tá bom. Tá bom? Tá. inscreva no canal. Inscreve no canal. Até o próximo e, vídeo. E próximo vídeo, se a gente conseguir ó, fazer mais vídeos depois. Mais um beijo.